Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos em Gramado, como você pode ver aí na introdução do vídeo. Hoje eu quero te mostrar esse apartamento, essa mansão suspensa de luxo aqui. 320 metros privativo, três vagas de garagem, vista para o Vale do Quilombo, lindíssima vista. É uma mansão suspensa, um terraço aqui do empreendimento La Roca, que está localizado a poucos metros aqui do Festival das Águas aqui, né? Ritabira aqui, gente... É um imóvel diferenciado, é um apartamento que é uma casa, uma casa que é um apartamento sensacional esse imóvel diferente, tá passando aí no seu feed, você vai ver, você vai se apaixonar por ele. São quatro suítes, três vagas de garagem, o condomínio tem piscina técnica, salão de festa, tem spa, tem pay peruse, o que, que é isso? Serviço exclusivo para você no seu apartamento. Você pode mandar limpar antes de chegar, você pode mandar fazer... Várias atividades no serviço Payperuse. Gente, olha só, aqui é o living do apartamento. Só essa sala aqui, nós temos praticamente uns 70 metros. Aqui é a lareira, tá, gente? Lareira, piso vinílico aqui, tá, gente? Uh, ele é um piso aqui, dá pra você até pisar descalço. Parece uma madeira, parece um tapete lindo. Espera pro gás ali, caso você queira, uma lareira a gás. Olha a vista aqui da janela, gente. O jardinzinho, olha que lindo, ó. Bacana, né? Olha as, olha as araucárias aqui, que maravilhosas. A gente vai conhecer então detalhe por detalhe dessa mansão suspensa de mais de 300 metros de área privativa. Olha só, uma coisa bem interessante aqui no La Roca é que os apartamentos todos têm terraço, todos se interligam. Então uh, o terraço aqui, essa casa interliga com a sala de estar, sala de jantar, interliga com a cozinha. É uma área nobre aqui que você tem diferente de alguns outros apartamentos olha só que legal essa área aqui gente faz toda a volta aqui vai lá na frente da cozinha é causa claro, do espaço gourmet e aqui gente ó nós temos praticamente 10 mil metros de mata nativa aqui nos fundos do seu condomínio a natureza juntinho de você você acordar com o canto dos passos e dormir né gente com barulhinho da selva, é muito bom é sensacional, sem falar que você pode ir a pé no centro de gramado cara, 300 metros eu acho não chega nem isso, ao festival das águas aqui, e vamos lá continuar o nosso tour se tem espera para iluminação ali também ó. olha aqui para outro lado, que linda vista ó. bacana né então vamos lá te mostrar mais do apartamento então aqui Aqui então seria, a, aqui seria uma segunda sala de estar, uma sala de contemplação, ou tudo isso aqui é uma sala de estar gigante. Aqui uma sala de jantar, mesa de jantar aqui. Você está sentado aqui, jantando, está curtindo aqui, então, nascer do sol maravilhoso nos fundos aqui da sua casa. Aqui é o espaço gourmet, onde você vai fazer aquele churrasco maravilhoso com a família. Espera por uma ilha aqui, gente, ó a parte do gás da água e do esgoto e a elétrica aqui churrasqueira gaúcho ama churrasqueira então tá aí a nossa churrasqueira e aqui meu cara olha o tamanho da cozinha olha só aqui já é um porcelanato polido tá gente é um porcelanato ele é um por um tá esse aqui é é, eu eu não me engano esse aqui é o carrara esse aqui machadinho e ali uma entrada de serviço que entra direto na sua cozinha o elevador como você viu ele sai direto no apartamento que cozinha gigante, né? Olha quantas tomadas tem ali, ó! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cara, tem umas 15 tomadas aqui na parte da cozinha. Rebaixamento em gesso, isso é bacana demais. Uh, aqui, gente, ó, a gente tem uma mega área de serviço. <risos> Olha só, desculpe não, não é área de serviço. Aqui é, vamos botar assim que seja hum, uma área de serviço, um banheiro de serviço. Ou seja, uma cozinha auxiliar, tem espera para bastante cor. Estou vendo aqui a é espera hidráulica, duas, ali da água, do gás. Ó, aqui tem mais umas torneiras e aqui tem um banheiro. Ó. Ou pode ser usado também com, como suíte, caso queira, né? Como uma quinta suíte ou como dependência, não sei. Dá para ser usado assim, tem muita espera hidráulica aqui, gás também ali. Essa é uma proposta bem diferente. No fim, ele tem um lavabo lá na entrada que eu acabei não te mostrando e eu vou te mostrar no final, tá bom? Então aqui a gente vai acessar a parte privativa, aqui já volta um piso vinílico, diferente da sala, né? Então vamos conhecer, então que tem um espaço para você fazer um armário, botar aqui, né? Aqueles cobertores quando fica frio aqui na serra. Ó, essa aqui é a primeira suíte, seja bem-vindo à primeira suíte. E aliás, é a suíte maior. Aqui seria um close, foi... Né, uh, aproveitado A área aqui para fazer um close Aqui aqui seria então cama aí tem mais uma porta janela Tem um terracinho Aliás esse terracinho aqui gente, olha só Baita terração <risos> Nem é terracinho uh, As aberturas, deixa eu te falar São de PVC, tá gente e, e elas são com vidro duplo E ela tem um sistema Aqui ó Esse sistema para abrir isso aqui Cara, depois a gente abre. <risos> Normalmente era só puxar para cima e abrir. Vamos ver aqui, ó, ó, é para estar tá aberto agora. Vamos ver. Não consegui abrir. A da sala eu consegui abrir. Eu te prometo que eu eu pego o feedback <risos> para abrir quando você vier ver. Olha só, aqui é o banheiro, tá, gente. Dessa primeira suíte que é a suíte master, tá aqui. A gente tem espera para duas cubas também. Aqui a é parte do vaso e aqui, gente, a gente já tem dois chuveiros instalados. Tá, o chuveiro do casal e já vem com banheira de hidromassagem. Aqui, lembrando que esse apartamento, tá, gente, ele tem uma condição especial de pagamento: 30% de entrada e saldo em 36 vezes. Você pode estar tá pagando ele parcelado também. Aqui a gente vai entrar na nossa terceira suíte Seja bem-vindo então Terceira suíte Uma suíte grande, linda, maravilhosa E ela tem aqui o acesso ao pôr do sol Sol da tarde Aqui dá para fazer um... um pouco escuro aqui, mas dá para fazer um close Aqui é o banheiro dela Gente, esses imóveis são muito diferenciados, tá? Uh, tem apartamentos grandes Mas esse imóvel, além de ser um apartamento Tem um terraço gigante um terraço maravilhoso e aqui então está acessando a terceira suíte Ó, seja bem vindo então a terceira suíte aqui o banheiro dela já tem um detalhe para só colocar aqui o box chuveiro a gás já prontinho aqui então um detalhe também diferente é que tem um o telhado ele é baixo acidente assim, baixo um pouco né bem diferente essa proposta e essa, e essa suíte aqui, como é a suíte da frente aqui, ela também tem essa sacadinha e esta vista que eu vou te mostrar. Aqui é a entrada do condomínio, tá, gente? Portaria com segurança, 24 horas. Olha que legal, gente, as araucárias, os pinheiros, né? E as araucárias aqui. Paisagismo, né? Natural, né? A natureza da serra Gaúcha tem que levar em consideração. Aqui a gente tem, gente, a telha, tá, gente? É aquelas telhas, se eu não me engano... Vou confirmar, parece aquela telhas shingle de borracha aqui, então isso não tem manutenção praticamente para nada, madeira nobre, é um empreendimento sensacional, está à venda, tá gente? Se você tiver interesse, quiser conhecer, a gente tem o nosso coletor aqui em Gramado, tá prontinho, aguardando seu contato para te mostrar esse e vários outros imóveis maravilhosos aqui na nossa Serra Gaúcha. E se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal... Até o próximo vídeo, tá, gente? Deus abençoe seu dia, sua semana e tchau, gente. Até mais.